Eu entrei no estúdio, quando eu olhei pra frente, tinha um sofá. E... Hum. Escuro, assim. E um sofá. Oi. E, e eu como diria o fumar, Vem pra cá". Como diria o é, Cara, Eita. cara eu, eu olhei no estúdio. Vem pra cá! Cara, eu só via um sofá. E eu vou filmar sentado. E tipo, as luzes, etc., <risos> e a galera tava do lado, entendeu? Eu não via. Ah, a galera tipo, assim, tinha bacana. o vou filmar? Eu vou filmar, tava lá? Tava lá sim, ah, ó. É. É. Ele vai, Olha. ele vai. Eu, eu, eu, isso eu defendo, cara. Ele é muito bom. Ele é muito Não, muito o cara bom. é bom. Não podemos negar que o cara é foda. O cara é foda. Ele ia, pra você ter ideia. Ele vai nas a, nossas aulas é, fininhas, né? A gente tem as provas fininhas. Ele vai uma vez pra ver a nossa prova final. E parece Sim. que o cara acompanhou todo o semestre que você estudou, assim. Ele é incrível. Quanto é que é incrível. custa uma mensalidade aí? Quanto é que custa pra gente? Cara, aí? na minha época eu acho que. Olha, isso foi. Eu tinha 17, 17 anos, foi em 2006, era 550 reais, eu acho. Época, Hoje eu sei se tem tá 2 mil? Hoje tem 2 mil fácil, fácil. Amor, é. é, colocar o... Um... Né? É, grana boa, hein? Não não é. Era minha, é que eu era cara, um patinho um, um, feio em todos os sentidos lá, né, cara? É. Porque é tudo modelo, tudo modelo, tudo modelo. Mas tem uma galera ter... bonita, bonita, dava até, até raiva.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 Tem a, a galera da, da.. os gordos que fazem sucesso e que se defendem e que acreditam nisso, em redes sociais, tem um monte de, de, de influenciadores, é, os Sim. gays também estão tá tomando uma força muito forte, a galera, os, a, a, as pessoas trans também estão, tipo, atores trans estão entrando, conseguindo seus papéis, é etc.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 Eu você acho foi... legal pra caramba essa, essa forma de, de representatividade pra, pra... pra englobar todo tempo mundo. atrás, André. lá pra trabalhar Não. em Itaú, Santander, Bradesco, esses bancos grandes, Caixa, você precisava ir de terninho. Muito mais pra ah. ver como é a aparência da coisa do que... Tu. É, Faria Laimer, né? Hoje em dia a gente chama de os Faria Laimer, né? Mas você tinha que ir de terninho, gravata, na cor da, da, cor da empresa.